Fala aí rapaziada, suave, que eu é o sertia, mano, trazendo mais um vídeo pro canal, seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal galera Se inscreve aí no canal se for novo e ativa o sininho de notificação E também se você tiver condição se torna um membro aí pra estar tá ajudando na qualidade do canal, que isso é muito importante, fechou galera? E também tem algumas disponibilidades aí pros membros Então, adquira um membro aí que você vai ver o que, que tem pra você, beleza? Era isso que eu quero deixar bem esclarecido aqui no início e hoje eu tô aqui pra divulgar um novo servidor de DD Tank. Esse servidor de DD Tank eu trouxe um vídeo, bateu 1.200 visualizações, Mas o que, que aconteceu? Eu tava com muito bug, muita coisa, tipo assim Muito erro né, Para não falar bug, muitos erros Daí eles tentou resolver e lançaram novamente né galera Que foi hoje, no sábado, às 18 horas vai ser lançado o servidor Daí que que eu vim? Vim aqui trazer o vídeo pra vocês Porque se eu trouxe aquele vídeo, vim trazer esse, esse daqui Mano, tem uma meta aqui ó, esse aqui é o Facebook deles Tá deixando que vê a página aí na descrição Essa meta aqui de 50 likes e 20 compartilhamentos... É, já bateu... Os compartilhamentos já bateu Só falta bater os 50 likes Então vem cá e deixa o likezinho que não custa nada Também já tô curtindo a página, né? E o servidor basicamente tá aqui Que que você vai vir fazer? Você vai cadastrar Aquela forma normal, né mano? Mano, o nome do usuário, senha, Confirma senha, o endereço Digite o número que tá aqui em cima, né mano? E é isso! Criou essa conta, entra e joga, fechou? Basicamente vai ser isso o vídeo, porque vai ser lançado às 18 horas e eu tô gravando às 3 horas da tarde, então tem que esperar, né, galera? Mas apoia aí, mano, que eu vou trazer muito vídeo aqui pra vocês. Se vocês apoiar e tiver muito like nesse vídeo que eu tô fazendo agora, galera, eu vou trazer um vídeo muito top pra vocês, mano, que vai ser de evolução, mano, várias coisas, prêmios, itens, só que aqui, aqui nesse canal que você vai ver essas coisas aqui, porque, mano, vou te falar um negócio, eu pego ver o contato dos caras e tento fazer uns um, vídeos da hora pra vocês. E também várias coisas, se você curte uma versão antiga que vai te dar nostalgia, o link tá na descrição, você vai cair direto aqui na página, já vai criar sua conta, esperar dar 18 horas, vai é ser o primeiro a entrar, primeiro a pegar top 1. Então, conto com vocês aí, Eu vim divulgar de novo aqui para vocês, porque muita gente tava me cobrando, então tá aí na descrição, fechou? E é nóis, até o próximo vídeo, não se esquece de virar um membro. E se você for novo e tá assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreve aí, porque tem vários vídeos de DD Tank, DD Tank com painel, DD Tank de tudo que é tá meu amigo. Então, se inscreve aí, fechou? E é nóis.